O que nós estamos vivendo aqui hoje Já é a ponta daquilo que já está por vir já, já está lançado nosso futuro Já está lançado, já está lançado O motivo da nossa guerra é justamente isso Quando se fala guerra, é guerra não é guerra política É guerra contra o mal contra, contra tudo isso que está acontecendo Olha o tratamento que nós estamos tendo aqui ó. Pessoas já morreram, já tivemos quatro mortes três mulheres e um homem agora de madrugada, pessoas dormindo relento, não tivemos comida, nós estamos praticamente dentro de um campo de concentração, e eu estou te falando isso, não é para poder fazer drama nem nada, é só para você entender o tamanho da guerra que nós já começamos, nós já começamos, nós não somos bandidos, nós não somos terroristas, nós não somos é, criminosos, nós entramos pacificamente. Já está provado por vários vídeos que quem, quem fez a quebradeira foram pagos pela esquerda, essa esquerda maldita, essa esquerda podre. E agora a gente está sendo, é, é, literalmente a gente vai pagar. E detalhe, todas essas pessoas que estão aqui, ó, os homens vão para a pabuda e as mulheres vão para o presídio chamado Colmeia. Como terrorista, como um terrorista, então gente, não, pelo amor de Deus, não entenda que é drama, entenda o tamanho da causa, entenda, entendeu?